Muito se fala sobre neurolinguística, linguagem corporal. Será que isso aí é verdade e funciona na prática? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Então, existem livros e mais livros, né? aquele famoso Corpo Fala, que mostra a influência da linguagem corporal na comunicação. Na negociação ela é fundamental, mas só que você precisa tomar um pouquinho de cuidado. O importante não é exatamente, por exemplo, a posição que a pessoa esteja, e sim as mudanças que ocorrem quando você faz um comentário, ou quando ela não gosta de alguma coisa, ou até mesmo quando gosta. Por exemplo, ah, ele está de braço cruzado, isso quer dizer que ele está rejeitando a minha oferta? Ele está se defendendo? Não necessariamente. Eu posso estar de braços cruzados porque está frio, porque está desconfortável, eu posso estar mexendo com a minha cabeça, porque eu fui jogar tênis ontem e me deu uma estirada aqui, Cuidado, o importante é a modificação e não a postura em si. Por isso, quando eu negocio, eu gosto sempre de ir em duplas. A pessoa que está me acompanhando, o meu time, ela vai conduzindo a negociação e eu vou observando as reações, as mudanças no comportamento do outro lado do meu oponente. Mudanças, inclusive, faciais, posturas, tudo isso aí indica se ele está brincando com uma caneta, se ele está brincando com alguma coisa, sinal de nervosismo, de ansiedade. Aí sim você percebe que aquilo que você falou, que no caso meu parceiro falou, influenciou de alguma forma, tirou aquela pessoa da zona de conforto. Negociar significa comunicar e observar as mudanças na reação do outro lado. Se você gostou dessa dica, clique no like, siga nosso canal, deixe seus comentários. Recomende este vídeo para todos os seus amigos, principalmente aqueles que trabalham com vendas, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo programa.